Bom dia, bom dia, bom dia Misael, eu tô aqui só pra agradecer do vídeo era pra agradecer Falar pra você que essa semana você já me deu O dinheiro do, da gasolina pra me voltar a trabalhar, cara Sou sincero aquela, aquela, Aquele robôzinho seu, cara É fera demais Investimento barato E pro retorno que eu tô tendo, gente Ó, eu tô dentro de um dos maiores condomínios fechados de Goiânia Só tem casa boa Eles têm um... Ó, vou até pra, tô passando aqui, ó eles têm um campo de golfe exclusivo, gente. Exclusivo, só alto padrão. E tô ganhando dinheiro aqui, trabalhando, gente. Tô fazendo a minha terceira renda. Porque de manhã, engenheiro, de noite, professor. E agora, trader de à toa. Tô como trader de à toa, só com os robôs do Misael. Misael, cara, brigadão, cara, você é, é fera demais. Logo, logo, vamos aumentar essa banca aí pra 10 vezes a mais. Aí você vai arrumar aquelas configurações pra eu me ganhar mais. Aí eu tô feito, cara. Aí eu tô feito.